confiança do seu cliente está alta perante você, né, reflexologista, reflexoterapeuta, meu aluno, minha aluna, quando a cumplicidade, quando a confiança está lá em cima, a sua cliente né, ou o seu cliente, ele acaba trazendo mais informações para você. Informações que algumas vezes ninguém sabia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, venha participar, compartilhe o conteúdo para que mais pessoas possam saber sobre a reflexologia podal e o nosso método de ensinar simples, prático e objetivo, trazendo a reflexologia de um modo descomplicado, de um modo simples de entender, fácil de aplicar e com técnica. Né? É fácil, é simples, mas tem que ter técnica, tem que ter conhecimento, não basta sair apertando o pé do seu cliente de qualquer forma. Se você for apertar o pé do seu cliente, de qualquer forma, você será uma apertadora de pé ou um apertador de pé. Não é isso que eu quero para você. Você que está aqui com os nossos conteúdos, eu quero te ensinar de verdade você ser uma reflexologista podal ou você ser um reflexologista podal, ajudar a pessoa, as pessoas, seus clientes no alívio das suas dores físicas e se você quer aprender ainda mais, você pode se tornar uma reflexoterapeuta podal ou um reflexoterapeuta podal, que aí já é um grau acima dentro do estudo em que você aprende a trabalhar as dores emocionais dos seus clientes. Depressão, ansiedade, pânico, fibromialgia, insônia, enxaqueca. Ah, mas enxaqueca, professor? Enxaqueca é dor no corpo, é como que é dor física? É aí que está, enxaqueca, muitas das enxaquecas das quais eu encontro com as minhas clientes e com os meus clientes são enxaquecas causadas por um fundo emocional. Como assim, professor? A gente começa a estudar a cliente, a gente começa a estudar o cliente e aí eu a gente começa a linkar uma coisa com a outra. Quando começou a, a intensificar a dor de cabeça? Em que momento que a dor de cabeça está mais inten intensificada? Ah, eu fiquei, às vezes a cliente não sabe identificar isso. Aí a gente pergunta, você está com muita dor de cabeça hoje? Nossa, hoje a minha cabeça está explodindo. O que aconteceu hoje ou o que aconteceu ontem? Teve alguma coisa que te desagradou muito hoje ou ontem ou a semana passada? Ah, aconteceu um monte de coisa tal, tal. Ah, é verdade. E quando eu fico muito estressada, muito irritada, minha cabeça dói mais. Então, uma coisa está linkada com a outra, não dá para separar. Então quando você trabalha a dor de cabeça, você precisa trabalhar, aprender a trabalhar a parte física, atendendo primeiro a parte física para depois avançar na parte emocional. Tudo isso com estratégia, tudo isso dentro da metodologia. Se você for logo de cara querer trabalhar a dor emocional, ah eu já saquei que é dor emocional, já vou trabalhar a dor emocional da minha cliente, ó o dedinho do professor, ó. Não faça isso, vai dar ruim. Vai dar ruim. Você não eventualmente você não vai conseguir harmonizar, é, ajustar a sua cliente, e pior do que isso, você pode desharmonizar ainda mais a sua cliente e o seu cliente, beleza? Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso tema de hoje, perguntas e respostas, perguntas e respostas, e eu quero fazer um, um adendo né, ao, nosso, ao nosso 707 de ontem, que o nosso 70, 707 de ontem, eu expliquei vocês, sobre o exercício né, do anjo da guarda, como que você consegue é, trabalhar, potencializar, né, trabalhar em parceria com o seu anjo da guarda né, e com o anjo da guarda também da outra pessoa. Ah, não assisti ontem, professor, não sei o que o senhor está falando. Então assiste a gravação do nosso 707 de ontem. Essa parte aqui de baixo, tá aqui para cima não, aqui é rascunho da apostila é só essa parte aqui, ó. Então, eu falei para você sobre isso, expliquei essa estratégia, isso aqui, esse desenho aqui, ó, é uma estratégia poderosíssima, poderosíssima para você conseguir se harmonizar, para você conseguir se perdoar e perdoar o outro. Ah, professor, eu assisti a aula de ontem, mas o senhor não falou em se perdoar, falou em eu pedir perdão. Então, o exercício do anjo da guarda para vocês que assistiram a aula de ontem, o 707 de ontem é para você se adequar às diversas situações. Exemplo, se você é o agente causal, né? Se você entende que lá no passado, tal, em algum momento, você foi o agente causal de toda aquela bagunça, né? Nossa, estou arrependida, estou extremamente arrependida, tal, tal, tal, tal. Beleza, ótimo. O arrependimento... Ele precisa dar um passo. Não basta estar arrependida. Não basta estar arrependido sobre aquilo que eu fiz ou sobre aquilo que você fez. É preciso tomar ações para reparar o mal que eventualmente eu fiz ou o mal que eventualmente você fez. E a gente faz isso de que forma? Usando a estratégia do anjo da guarda. Eu faço isso com as minhas clientes e com os meus clientes. Quando, professor? Quando eu identifico que ela... Trabalhei já uma sessão, duas sessões, o cliente vem melhorando, melhorando. E aí chega um momento que a, que a melhora, ela trava. A cliente não melhora mais. E aí a gente identifica, poxa, mas eu, eu sei que eu posso ajudar mais a minha cliente. Mas está faltando alguma coisa. Alguma coisa está travando ela no passado dela. Nos seus arrependimentos e tal. Por isso que eu falei para você. É importante o seu vínculo terapêutico com o seu cliente. O seu vínculo terapêutico com a sua cliente tem que estar tá afinado. E, e esse afinamento, essa, essa cumplicidade terapêutica, vamos anotar aqui. Ó, eu gosto de fazer minhas anotações. Então já vai uma dica de ouro para você para hoje. Quem gosta das minhas dicas de ouro, anota a primeira dica de ouro aqui. Ó. Dica de ouro. De ouro. Cumplicidade terapêutica. Cumplicidade terapêutica. O tá? que, que é isso? Né? Ser cúmplice do mal feito é uma cumplicidade terapêutica. A gente pode trocar essa palavra, cumplicidade terapêutica, pela palavra confiança. Vamos colocar aqui, ó. ou confiança.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 que algumas vezes ninguém sabia. Que ninguém sabia. Eu falei, ai, ai, ai, ai, ai. Onde eu estou me enfiando, né? Ou seja, por que a cliente começou a falar daquela forma comigo? E um assunto extremamente delicado, um assunto extremamente íntimo, né? íntimo mesmo da pessoa. Não, obviamente não vou falar o que a cliente falou, mas trouxe um assunto... Um assunto daqueles, bem complicado, bem. Vocês podem imaginar o que vocês quiserem aí, só peço para vocês não escreverem. Pode imaginar, foi algo do tipo, talvez até mais, mais para cima. E aí? Por que, que a cliente falou aquilo para mim? Por quê? Porque eu demonstrei para ela ser uma pessoa confiável ser um terapeuta confiável, eu não fiquei espesinhando a vida dela, não fiquei perguntando sobre as coisas pessoais da vida dela, eu fui fazendo o meu melhor, dando o meu melhor, e isso ocorreu da terceira para a quarta sessão, eu acho que foi da terceira para a quarta, ou da segunda para a terceira sessão, não me lembro bem, mas foi numa fase dessa, ou seja, primeira sessão a cliente não vai ficar falando um monte de coisa para você, Eventualmente, se ela começar a falar um monte de coisa para você, eu já te orientei em outras aulas, procura evitar que a cliente fale muito coisas pessoais dela na primeira sessão. Porque ela pode se arrepender e nunca mais voltar no atendimento terapêutico. Eu digo isso porque isso já aconteceu comigo. Tá? Às vezes a cliente deixa o cliente tão à vontade, o cliente começa a falar, falar, falar, falar. Às vezes a cliente vem com recomendação de alguém, como ela já veio com recomendação, ela já veio com a confiança mais lá em cima. E aí ela chega lá com vontade de falar tudo, mais um pouco. A minha recomendação para você é que você, de certa forma, controle, controle a cliente para não ficar falando demais, porque eventualmente ela pode se arrepender de ter falado muita coisa, né? E se ela se arrepende, se sente envergonhada de falar tanta coisa, né? A cliente ou o cliente, homem ou mulher. Então a confiança é algo que precisa ser bem estabelecido, né? tem que estar bem estabelecido, e essa cumplicidade terapêutica. E aí voltando à questão do perdão, da espiritualidade e tal, então o perdão é aquela coisa que eu comentei com você, que eu ensinei ontem, é, para você pedir perdão. E uma outra coisa é você aprender a aceitar o perdão, aceitar os pedidos de desculpa, eventualmente você não está conseguindo aceitar o pedido de desculpa. Ah, mas a pessoa fez tanto mal para mim, ela me judiou demais, me traiu, né? Traição de várias formas, traição conjugal, traição de uma amizade, uma traição financeira, uma dívida. Eu vou desculpar a pessoa? Como assim? Vou desculpar, simplesmente desculpar uma questão conjugal, vou simplesmente desculpar e conviver de novo no mesmo teto, na mesma cama com a pessoa. Não estou dizendo isso. A coisa não chega a esse ponto. Pode chegar a esse nível. Se for do desejo do casal, chegar a esse nível. Mas, eventualmente, não é possível. Pode isso ter ocorrido há vários anos atrás. Né? Há várias situações atrás. E isso pode estar lhe incomodando muito até hoje. Então, você faz o seu pedido de desculpas no exercício do anjo da guarda, exercício de ontem, eu não vou ensinar de novo como que faz, tá? Eu ensinei na aula de ontem, tá lá na gravação de ontem, se você não assistiu, depois que terminar essa live, né, ou se você tá aqui na gravação, assiste o conteúdo de ontem, o conteúdo do domingo, do dia 9 do 10, de 2022, beleza? E aí você vai adequar, ou você tá na posição que você pede desculpa, ou você entra na situação que você aceite as desculpas do outro. Aceita as desculpas. Aceitar a desculpa de novo não é conviver no mesmo teto. Eu não estou dizendo para você conviver no mesmo teto. Se for do desejo, se for da vontade, que seja assim. Que seja melhor. Se for melhor assim, que seja assim. Mas se você ficar presa a essas mágoas do passado, essas, né, todas essas, essas coisas negativas do passado, a vida trava, a vida não vai para frente. E aí as dores se acumulam, exemplo, fibromialgia, tem muitas fibromialgias aí, na conversa terapêutica eu identifico uma mágoa grandissíssima lá no passado, né? eu estudo, estudo. eu ouço que, que reflexologia é emocional, eu ouço, mas o que eu ouvi, o meu campo de batalha, o que é o meu campo de batalha? É as minhas conversas e os meus atendimentos com as minhas clientes, eu identifico na conversa terapêutica que a dor começou ou a dor se asseverou lá no passado por conta de algo que aconteceu lá no passado. E como que você identifica essa questão no seu cliente? Eu vou anotar aquilo que todo, todo o conteúdo eu falo para você. Que é o que Para você ter essas informações de forma simples, natural... É, com o seu cliente, com a sua cliente, você faz o que Você simplesmente estuda o seu cliente. Professor, de novo você vai falar isso nessa live? Eu vou falar de novo. Por quê? Porque é isso que você precisa aprender. É isso que eu faço, é isso que eu tenho de resultado. Então, anotem aí, de novo, estudar a cliente. A cliente ou o cliente, né? Estudar o cliente.